Oi pessoal, hoje nós faremos uma receita de mousse de chocolate termogênico que você pode usar como um ótimo pré-treino. Para nossa receita nós vamos precisar de três claras, uma dose de Brainstorm Coffee e 100 gramas de chocolate. O ótimo preparo é muito simples. Você vai bater as três claras em neve. Derreter as 100 gramas do chocolate no micro-ondas de 30 em 30 segundos para não deixar queimar. Depois do chocolate estar bem derretido, você adiciona uma dose do Brainstorm Coffee até ficar bem homogêneo. Por fim, você adiciona as claras em neve ao chocolate derretido até incorporar bem. Agora é só levar à geladeira por 4 horas e tá pronto o seu mousse. O nosso mousse pode ser consumido como um lanche da tarde, como uma sobremesa ou um pré-treino. Gostou? Então se inscreve no canal, que toda semana temos uma receita nova.